O primeiro lugar fora que eu toquei foi no Olimpo, lá na Penha. Fui com o Daniel Aposta Funk. E você já tinha ido para a favela? Nunca tinha ido, velho. E aí? Nunca tinha ido. Você... Fui tocar no Olimpo, e lá na Penha era a área, né? Uhum. Você tá ligado, esse bagulho de facção aí. Uhum. Aí cheguei lá, fui com o Daniel Aposta Funk e conheci o DJ Gasparzinho, que era o residente uhum. lá. Aí cheguei lá, o Gasparzinho só falou, mano, não pode tocar música tal, porque aqui na Penha, né, essas paradas, eu falei, não, eu toco só light, só tranquilo. Aí, rapaz, antes de eu tocar, os caras me anunciaram lá, aí cheguei no camarim, Novinho da Praça, primeira vez que o Novinho da Praça estourou com aquela música dos cachorrão, ele tava uhum. lá. Os cachorrão Velho. E ele tem amizade com o Novinho até hoje. Cheguei pra tocar, as pernas tava até tremendo, e aí, você chegou lá na Penha? Cheguei lá no Olimpo, mano. Aí a, me anunciaram lá o um DJ Sangue Bom. DJ residente lá. Não lembro o nome dele agora, porque o Gasparzinho comandava tudo, né? Aham. Uhum. Me anunciaram, velho, as pernas tremendo. Não tava bombado. Mas, porra, você imagina, o um cara de volta redonda, né? Porra, tocar no Olimpo, na Penha, Rio de Janeiro, uma parada totalmente diferente. Mas aí toquei, pessoal gostou, tranquilo. Aí depois voltei pra Volta Redonda e, porra, fiz amizade com um cara que, pô, nego amizou até hoje, que eu falo que eu sou fã do cara, né, velho? Sou fã do cara, graças a Deus, assim, a gente... Não vou falar que a gente é amigo. Mas por que os caras te zoou Porque amigo é difícil, né, cara? Mas, assim, a gente tem um coleguismo, tem o um telefone dele. Uhum. É um cara que eu admiro, que é o Naldo. Tem o telefone pessoal dele, do irmão dele. Mas catizou porque você fala que você é amigo do Naldo, porque o Naldo falou que é amigo do Chris Brown? <risos> não, não. Não, por eu falar que eu sou fã do Naldo, velho. Que eu gosto das músicas do ah, cara não, e pô, tal. Que isso. As músicas do Naldo Entendeu? marcou uma época, né, velho? Marcou. marcou uma época, pô. Na época de Naldo e Lula, porra. Quem falar que nunca dançou ao som do Naldo? Daquela. Mas cada vez eu quero. Pô, todo mundo A já ficou chapadão. Né? Vodka, chap... ou água de coco. Porra, chapadão no meio da. No, no meio do porão. Você nunca ouviu essa música. Porra. Porra. Quem nunca, né? Quem nunca dançou. Quem nunca pegou alguém ouvindo esse som? Porra. Já rolou. Eu, eu não posso falar nada que eu peguei, não, que hoje eu sou casado. O né? é foda. O bafo, e bafo. Você tem muita história, bafo. Porra, eu tinha. <risos> Esqueci tudo, tive Esqueci. Alzheimer. <risos> Tá certo, tá se certo. der Alzheimer, se der eu chegar em casa, eu nem entro, mano. Tem que dar uma cancelada.